Olá, hoje vou fazer o unboxing de dois produtos que vêm na mesma encomenda, que são da mesma marca e que têm a mesma funcionalidade, só que de potências diferentes. Por isso, já sabem, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos. É muito simples, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Mais um embrulho. Não é nada mais nada menos que dois produtos da Yashini. São dois VTX, dois transmissores de vídeo. Ora vou começar pela caixa mais pequena. E onde tenho aqui o transmissor ou VTX como queiram chamar. Este é o Yashini VTX03. Isto tem aqui uma coisa engraçada, podemos lhe mudar a potência. Podemos usar 25, 50 ou 200 mW onde é alimentada a 3.2 a 5.5V tem 72 canais, 9 bandas Ora, aqui temos o nosso menino, estas esponjas são boas para usar nas placas, por exemplo na minha APM dava para fazer uma boa base por causa da vibração para aqui o nosso menino vem todo aqui bem encaixado Simplesmente é isto, mas eu não se posso esquecer que isto é para um racing e os racings foram feitos para andar a, a poucas distâncias, a muita velocidade mas poucas distâncias e isto acho que é o suficiente para um racing voar bem e não perdermos energia. Eu já tenho um igual, tenho aqui um montado aqui no meu 210 consigo mostrar ali por baixo, ele aqui encaixado. Eu no início pensei por ter uma antena assim tão pequeno que ia perder bastante sinal. Mas eu não noto grandes percas de sinal. E até a uma boa distância de mim eu continua a funcionar bem. Ah, tem um acabamento bastante razoável. Aqui tem o ecrã. Depois aqui atrás tem o botão que muda os canais e as frequências. Pois é assim como é todo preto. É Dá-lhe um bom acabamento isto. Eu pelo menos no meu. tenho no Racing. Acho que ele funciona muito bem. É simples. Nunca tive problemas. Nunca tive falhas de imagem. E acho que é uma boa solução para quem quer gastar pouco. E ter alguma coisa razoável. Por isso para quem quer um Racing. Isto é o ideal é simples, leve e estou a dizer leve este tem aqui uma balança onde eu vou pesar isto pesa nada mais nada menos do que 3 gramas os drones ultimamente o que querem é o menos peso possível para se tornarem mais leves para ter mais autonomia e assim conseguir reduzir as baterias para se tornar mais leves e mais rápido acho que é um bom produto para quem quer um racing Existem outras marcas, eu comprei daí Yashini, que já tinha experimentado e gostei. Sei que há outras marcas de prestígio que também têm VTX iguais ou idênticos. Não posso esquecer que este é o VTX03 e agora venho aqui a outra caixinha. Onde tem uma coisa que eu esqueço-me sempre, costumo abrir sempre por aqui e aqui a caixinha sai aqui para baixo. Este é o TX-526 de 40 canais. Onde também tem aquele mesmo sistema. Que ali o VTX-03 tem. Podemos-lhe mudar a potência. Para 25, 200 e 600 mW. Isto já é muito bom. Porque eu tenho um de 600 mW E é para aí 3 vezes maior que esta. Por isso já conseguem ver o tamanho disto. Que é pequenino. É só o dobro deste, mas consegue ter muito mais potência que aquele. Vou tirar aqui da caixa. Onde vem aqui com a antena, com o cabo e aqui o nosso transmissor. Ora, a antena é daquelas antenas normais. Já vi pessoal a falar mal delas e já vi pessoal a falar bastante bem delas. onde tem aqui um cabo especial que liga aqui em baixo, onde tem aqui o ecrã, aqui é o botão onde mudamos a frequência e os canais, isto aqui mais de perto, ele tem este aspecto, Já transmite também, além de vídeo também transmite áudio para quem gosta de ouvir os motores a é gritarem eu vou pesá-lo primeiro sem a antena, porque há quem costuma usar isto com outra antena, por isso não faz sentido estar a pesá-lo com aquela antena, mas já vou Ora, isto assim com cabo e o VTX pesam 8 gramas pesam 5 gramas a mais que esta mas também é mais potente mas se eu lhe juntar a antena passa a pesar 17 gramas só a antena pesa tanto do que o próprio transmissor há quem queira usar outras antenas aquelas de cogumelo, várias de no mercado e depois quando fizer a review deles dos dois Transmissores, eu vou fazer com as antenas de origem. Porque se eles vêm assim, é assim que eu vou fazer uma review sobre eles. Ora, resumindo, o VTX03 funciona entre 32 a 5.5V. Consegue mudar a frequência de 25, 50 ou 200mW. Aqui o transmissor TX526 tem 40 canais. Funciona também nas frequências 25, 200 e 600 mW. Além de transmitir vídeo, também transmite áudio. E trabalha numa tensão entre 7 a 24V. Ora, e acho que tenho aqui dois bons produtos. Tanto para o meu próximo Racing, para o canal, como para o Fantoche. Acho que são bons produtos. Irei fazer a review de cada um. Não se esqueçam de dar uma vista de olhos nos meus vídeos. Tenho vídeos muito bons a explicar algumas determinadas funcionalidades de cada placa. E até já.